Jesus nos disse para carregarmos sobre nós o jugo dele. Mas o que é isso? O que será que isso quer dizer? Jugo é uma madeira que se coloca para unir dois animais, também conhecido como canga. O objetivo é dividir a carga, ter mais força para conseguir caminhar mais longe e talvez chegar até mais rápido. Jesus, após um contexto de decreto de juízo às cidades que não quiseram se arrepender, mesmo com tantos milagres, dá graças ao Pai por ele ter ocultado certas coisas dos sábios e instruídos mas revelado aos pequeninos. Então Jesus continua. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a é quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, ou oprimidos. E eu darei alívio. Ponham sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. E alcançarão um descanso para suas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Lembrando que Jesus ensinou essas palavras dentro daquele contexto de pequeninos. Veja que Jesus oferece alívio, descanso, que vem através de colocarmos sobre nós o jugo dele e aprender dele, que é humilde e manso de coração. Note que o descanso vem através de sermos aprendizes de Jesus, termos ouvidos para ouvir, ou seja, sermos discípulos dele. A palavra traduzida como alívio, ou descanso, traz a ideia de pausa, um momento de recobrar as forças. Um refrigério. É o Senhor do descanso oferecendo descanso àqueles que forem até ele. Vou trazer aqui uma ligação interessante com relação ao chamado de Jesus de colocarmos sobre nós o jugo que está sobre ele. Lembra que quando Jesus foi batizado, ele entrou e saiu do rio, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e o pai declarou, este é o meu filho amado em quem me agrado. O relato diz que Jesus foi para o deserto guiado pelo Espírito Santo e depois que ele retornou do deserto, começou o seu ministério, a pregação sobre arrependimento e reino. O espírito que guiou Jesus para o deserto, capacitou ele para que ele cumprisse o envio que o Pai tinha para ele nessa terra. Quando Jesus nos chama a colocar sobre nós o jugo que está sobre ele, cabe aqui a possibilidade do entendimento do jugo ser o próprio Espírito Santo que Jesus tem sobre ele e capacita ele para o ministério. E isso não é uma coincidência, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar de tudo o que a gente já aprendeu. E perceba que esse é um ponto extremamente importante do ensino de Cristo. Tomar sobre nós o jugo dele considerando a possibilidade seu ser o Espírito Santo é ir até ele para aprender dele ou seja ser discípulo dele que é o chamado de Jesus em toda a sua pregação e sendo guiado pelo Espírito teremos a mente de Cristo e é importante citar aqui que a palavra Cristo e a palavra Messias são sinônimas e ambas significam ungido aquele que é cheio do Espírito Santo não é o sobrenome de Jesus tá legal então se o jugo pode ser o Espírito Santo então o que que é o um fardo? O fardo pode ser entendido como toda a carga que é colocada sobre nós para cumprir um propósito. E dividindo esse fardo com Cristo, as coisas podem ficar bem mais leves. Mesmo sendo um peso insuportável, a gente se torna capaz de suportá-lo, de alcançar o destino que a gente tem que alcançar, e fazer o que nos é proposto com o auxílio de Cristo. Uma possibilidade de entendimento é também fazer uma ligação desse fardo com os dons e os talentos que o Espírito Santo nos dá, e as capacidades espirituais que o próprio Jesus coloca sobre nós, para que a gente possa cumprir e dar glórias ao Pai, brilhando assim a nossa luz quando conseguirmos completar aquilo que o Pai nos chamou a fazer. Jesus nos dá essa grande oportunidade da gente se aproximar dele, da gente aprender com ele, da gente ser aliviado e ter descanso nele, ter uma pausa, um refrigério, um renovo e, além disso, alcançarmos capacidade para fazer aquilo que Ele nos pede para fazer em obediência por amor. E tudo isso é andar dentro do governo que é o reino de Deus. No fim, é esse o chamado que Jesus nos faz. Vem, vem cá, vem para perto de mim. Se você tem interesse por esse tipo de conteúdo, ou acha que pode ajudar alguém, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e até mais.